Vamos entrar no banheiro Da não só agora o que um mas nós estamos aqui, gente, com mais um vídeo de terror Shadows 2 É um jogo novo recentemente, ele recebeu críticas muito boas, tipo, o jogo lançou há três dias atrás e tipo é, vamos jogar o Shadows 2 Por que não jogamos um? O... Porque meu canal é, é, é bugado gente, então não tem ordem, a gente pode jogar o 5, 2, 0, meia-noite e doze. Tchanana! Estava aqui no computadorzinho, ó. Eita porra! O negócio saiu voando. Ih! Gente... aconteceu com a minha veda. Hein? O que aconteceu, gente? Eu não sei. O que nós devemos fazer? Abre o inventário para você Tá. Flashlight e botão esquerdo interage. Eu estava in eu estava eu estava quase indo para casa quando isso aconteceu. Todas as câmeras morreram instantaneamente por nenhuma razão eminente. Eu vi aquela coisa estranha na tela e apenas não sei o que dizer. Eu preciso pegar as minhas coisas e dar uma olhada no escritório. É, eu estou muito assustado. Tipo, I'm scared as hell. Ok, então é I, I, Ok. Que estranho o movimento desse personagem. Ah, ele termina a animação de passo, olha lá. Ok. Como que usa a lanterna? F. Lanterna, 600 de energia. Ok, gente. Ele falou que dava pra mudar o jeito da lanterna. F. Ah. Ah, whatever. Oi! Eu não gostei dali, gente. Ok. gostei daqui, ó. Aqui é um banheiro. Tá tão sujo que que não dá pra ver nada. Talvez isso seja melhor. Nossa, me chamou de feio. Ó, tem uma sombra bonita, gente, ó. Sombra... É bonita, e o nome do jogo é Shadows, ou seja... Eu estou pronto para seduzir o povo. Não tem nada aqui. Nós estamos andando nesse lugar. E eu não sei o que vai acontecer nele. Tá, acho que foi aqui que aconteceu as maluquices, né? Tem vidrinho quebrado. Ah, vamos pra cá. Parece que tem alguma coisa blo bloqueando. Ok né jogo? Você é muito legal. Ih! Helha! Ai meu Deus, ah, não, acho que eu quero ir lá. Ah, concordo com você, cara. Vamos por aqui, porque a gente é apenas umas pessoas super felizes, gente. Esse é o quadro Mamilos são Polêmicos. É muita polêmica, para pouco jogo. Ah, que abriu. Estamos andando. Esse aqui é o quadro para quem vai nas minhas lives, chamado Depressão, Depressão, Depressão, Depressão. Bateria! Oh yeah! Eu esqueci de coisa, o Skype, gente, calma aí. Voltando! Este é o quadro... Sou tão branco que não dá pra ver nada. <risos> Oi, amigo. Tem alguém aqui dentro? Não... Eu não sei pra que, que serve essa, essa nota. Eu gosto de escrever coisas quando eu estou entediado. Eu me lembro de, de, de vir aqui a primeira vez. E eu não conseguia lembrar onde era a saída. É, não é nesse corredor. Eu tenho que ir no da direita. Talvez agora eu não, possa, eu não vou esquecer isso. Tipo assim, você vai, você olha pra esses mamilos. Esses boobs, Power. Aí o que acontece? Você se perde. Você tipo, fica assim, ah, é fodeu. Dá pra correr? Dá uma corridinha bem bem bosta. Mas então nós vamos lá. Andando. Turu, turu, turu, turu. e Eita porra! Eu sou tipo Jedi. Mova! Hélia! Dorgas. Não tem energia. Inter interessante. Bora. Ah. Vamos para onde? Vamos para a esquerda, gente. Eu gostei daqui. Tem luz. Onde tem luz? a Hã? Hã? Que jogo? Eu morri? Sei lá. O que aconteceu? O um quadro emo colorido. Ó. Tem um rosto, tipo assim, ó. E aí, tem um, é um emo colorido. Gente, o que acabou de acontecer? Ah! What the hell? Bonito jogo. Bonito. Muito bonito. Ahn... Uh... Calma, tudo vai ficar bem. Não tá com cara que vai ficar bem, cara. Seriamente, eu não, não, não tô me sentindo bem com, com isso. Ah, tem a continuação. Então, olha o quadro. Depressão, depressão. Lanterninha. Hum. Ai! Adotinho. Nossa. Por que você teve aqui me dar essa sosta, eu não sei nem o que foi aquilo. Eita, eita, eita, calma, calma. Meu Deus, que droga! Onde eu estou? Eu não sei onde eu estou. É, eu estava indo para casa quando isso aconteceu, todas as câmeras morreram, eu preciso pegar mais coisas e sair. Eu nem sei mais o, é, se isso está acontecendo na minha cabeça. Não, eu não estou ficando louco. Eu apenas, eu não posso ficar. Eu apenas tenho que sair desse lugar. Cara, eu gostei da sua ideia, meu Deus. Não dormi faz um tempo. Vamos embora juntos, vamos embora daqui. Ah é, a gente pegou o bagulho do elevador, né? Onde que é o elevador? É na direita. Não, pera. Aí, é, o que, que foi aquilo que a gente pegou? Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. Meu Deus, gente, esse, esse espacinho aqui tá me deixando nervoso. Hello? Foi estamos descendo andar 9. Eu não desci por andar 1! O elevador não me quer me deixar des não quer deixar eu descer mais. É, tem alguma coisa errada mas eu realmente não ligo né? Não, imagina só tem alguma coisa tentando te comer. É, eu preciso sair daqui o mais rápido que eu posso senão coisas ruins vão acontecer comigo. Minha bateria resetou. Ah, gente, eu tava com bateria. Oi. Oh, yeah. Eu vou pra cá. Não vou mais, tá trancado, gente. Oi. Oh, yeah. a ah, bateria. Oh, oh, bateria, eu peguei bateria. Bom, gente. É, nós estamos indo. Eu deveria hoje estar gravando de Undertale, um joguinho legal emocionantes. Por que que eu não estou gravando de ontem? Porque o Jag esqueceu de carregar a câmera, então eu não vou poder gravar muito tempo. Eu saí, eu deixei o controle remoto no meu escritório, caso você precisa. PS. Termine o seu trabalho antes da meia-noite. Aí eu não terminei, ele botou a praga de Jeová em cima de mim, certeza. Mamelos. Vamos pra cá. Eu tô andando. Não tem nada atrás de mim, isso uma chave não. estou andando a gente já volta para aquele quarto vamos primeiro abrir aqui é que isso eu tenho quase certeza que isso é um coração humano isso tipo that suck what the fuck meu não entender ah um controle remoto Que barulho foi esse? Não sei se foi meu. Mas foi muito rápido para ser meu. Estou andando. Estou andando. Vamos voltar ali. Já abri aquele negócio. Oi. Oxi. O jogo. Eu peguei as... Foda-se. vamos assistir a vizinha é a cara assistir a resina Kazé. Ah! Zoeira gente. Eu vou ficar aqui atrás. Mentira não dá pra ler. Sistema. Nós interrompemos esse programa. É o canal de emergência. Você terá que seguir algumas instruções. Não gostei. Não gostei. Tá? Eu, particularmente, não gostei dessas dessas dicas que o, o jogo tentou me dar. Esse lugar, não, consigo, é, não posso ficar aqui trabalhando mais. É, coisas estranhas acontecem o tempo todo e eu não posso focar no meu trabalho. Eu vejo objetos movendo sombras, barulhos assustadores vindo de qualquer lugar. Me desculpe, chefe. É, isso pode ser, pode ser meu, minha cabeça, mas eu realmente tenho que sair. Uma Coca-Cola, gente. Quem gosta de Coca-Cola? Ah. Oh, vamos entrar no banheiro. Eu não quero mais entrar no banheiro, gente. Ah, a chave. Gente, manequim não. Manequim não. Não tenho que. <risos> Eita tá, porra! Gente! O manequ... Esse manequim foi mal feito, se liga. Não, pera, pera. Esse manequim era pra ser de uma mulher, né? Ele tem uma geba gigante. Desculpa comentar isso, tá? Mas é isso aí. Amor de Deus. Ai, meu fucking heart. Meu fucking heart. Tá bom? Você não pode chegar assim na minha casa com um quadro branco que mal dá pra enxergar. Por isso que eles estão assim, ó. aí, bateria. Ah, eu tenho muita bateria. Apenas uma chave normal. É, ela não vai me possuir não, né? Por favor. Vamos andar. Estou andando. Estou andando. Muito feliz. Calmamente nesse... Tem alguém ali. Tem alguém ali. Eu não vou pra lá, não. Não vou. Não vou. Tem um aspirador aqui. Achei um secret. Ok, gente. Eu achei um secret. Tem secrets no jogo. Eu vou ter que ir pra lá, né? Calma aí, cara. Já vou. Eu já me mato aí pra você. antes Deixa eu olhar a última vez pro quarto. Mamilos polêmicos. Pro quadro, né? Isso, isso está preso, talvez eu possa mover com alguma coisa. Vou me, eu vou mexer, eu vou chamar, vamos chamar ajuda, gente. Ô amigo, me ajuda aqui, ó. Só que ele ajuda. Ele não gostou dos meus mamilo. Oi. Um banheirinho. Ha! Tem que ter. Calma. Com cuidado. Nada. Nenhuma Gretchen. Nenhum Michael Jackson. Nenhum Satan. Aí vai ter um. Ai. Agora morri. Ufa. Vamos olhar se tem alguma coisa nas privadinhas. <risos> Delícia, gente. Adoro de café da manhã. Gente, eu gosto de jogar jogo de terror indie assim, velho. Que eu não tenho que correr do monstro. Eu gosto de, desses mistérios. Isso é horrível. O que, que é isso? Parece umas tripa. Um JPEG de tripa. Peguei. Vambora. embora. Ah. Gente, alguém foi no banheiro errado. Esse aqui é o banheiro masculino. <risos> Eu vou morrer. Vamos comigo, gente. Eu vou morrer agora. Você não sabe como. Eu vou. Eu vou morrer. Ali. Eu vou morrer. E você não sabe como. Ok. Passamos para o próximo nível. Que medo. Andar oi. Esse é o quadro... É como é, que, como é que eu posso dizer? Corpinho Angelina Jolie Olha que, olha que delícia, gente! É... E eu vou morrer Tá Oi Ai, que lindo, gente Daqui a pouco a gente pode brincar de quebra-cabeça com o corpo humano Parece que tá, tá piorando cada vez mais. Isso me, me faz ficar cada vez mais, enjo, mais enjoado. É, porque vem uma perna assim, é super Ah, gente, o banheiro vai me assustar de novo. Oi. É... Hum? Hum. Oi, é manequim da Geba. Quanto de bateria? Eu não sei por que ficar resetando. Será que os cara não. sei lá. Hum. Uhum. Hum.. Uhum. Uhum. Uhum. Pronto Eu Tinha que fazer isso Olha o relógio se mexe Era meia noite, aquele não parece meia noite Oi amigo Por favor não me mate Eu apenas sou um tá legal Eu não gostei dessa televisão tá? Olha lá o quadrão de Angelina Jollis. É o D. Angelina Jolie's Body, o nome do, do quadro, tá? Eu sou muito inteligente quando, se, quando o tema é quadro. Eu tô andando, estou cantando... Ai! Está ficando um pesadelo, parece que alguma coisa está me seguindo, alguma coisa desconhecida. Eu preciso ficar calmo e devagar e indo descendo. O que é que quer que aconteça? Eu estou livre. É. Oi. Oi. Eu vou morrer agora. Oi, joguinho, Cara, esse jogo é muito bom. Por isso que eu estou morrendo. Esse é o quadro Comi Demais. Esse cara gosta do quadro Angelina Jollys. Você se lembra quando você viu aquele cara andando pelo corredor e foi atacado por uma sombra negra? Misteriosa? Aquilo foi horrível. Eu ainda tenho a fita, então nós podemos olhar de novo. É, nós precisamos saber o que aconteceu, Larex. Ah, oh, um elevador Vamos embora Mas pera, esse caminho não é errado? Ele falou que era na... Não tô entendendo nada Ih <risos> Eu vou morrer Gente, eu tô cantando porque eu tô nervoso Que andar que eu tô? Não consigo ver meu inventário. Ai! Que que é isso? Ai, meu. Essa doeu meu ouvido, gente. Foi aquilo. Ai meu, meu Deus. Deus! Minhas costas, eu estou bem que. Uh, uh, estou tão feliz que eu não desmaiei. Foi isso, né? Foi. Que que, mano, foi muito alto, gente. Meu Deus, eu tô surdo. Isso não foi susto. isso daí foi. Destruir meu ouvido. Vamos pra cá, porque ali estão tá, fazendo um ritual verde. É tipo aquele povo que quer é defender a, a... aquele povo do bem, né, das pontinhas. Eu apoio, né, mas aí tem uns que são mais assustadores, uns culto. Oi. Ué. Isso nunca acaba. Ah, tá, o glow stick nunca acaba. Eu não gostei do Glofshake. Vamos pra esquerda, porque sempre na esquerda que tá o caminho manda, né? Oi, gente. Vamos pra cá primeiro. O jogo quer que eu vá pra cá. Por que eu digo disso? Eu acho que rolou uma suruba extrema aqui, ó. Não sei. Tá. É, isso aqui é, é groselha, é que assim, o, o novo jeito sensual de fazer suruba é com groselha. Entenderam? Então, passe bem. Foi apenas groselha. Nada de ruim. Eu vou, ó, mais groselha. Gente, eu tô falando, estou no andar das surubas. Meu Deus, que isso? Uma perna. Bom, gente, então foi isso. Acabou que eu tô tendo que gravar a finalização, porque o vídeo ficou muito longo. Então eu separei ele em duas partes. E terá mais partes, claramente. Mas espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de comentar. é se possível, dá aquele. Dá compartilhada pros amigos, né? E aí, até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou. Oi, Fred.